Ana Eves, e bem-vindos a mais um workshop. Neste vamos falar principalmente de como organizar uma oficina de trabalho. Ao meu lado tem comigo o senhor António Calado, que já tem uma vasta experiência em remodelações e todo o tipo de encomendar de obras. Bem-vindo, Sr. António. Obrigada. Antes de mais, obrigado a todos por estarem desse lado. Uh, temos aqui hoje um workshop interessante para as senhoras e para os senhores, para quem gosta de fazer bricolagem. Uh, bom, aqui a, a ideia hoje, basicamente, é tentarmos or, organizar uh, as ferramentas uh, que estão um, um bocado assim, ao, enfim, ao molho e, e vamos organizá-las de modo a que demos alguma ordem a isto. Portanto, esta, esta oficina, como nós lhe chamamos, esta oficina pode ser montada uh, em qualquer sítio, não tem que ser numa garagem, pode ser numa garagem, num, numa é? divisão, numa divisão que nós tenhamos em casa e que não e que não esteja a ser utilizada. Bom, basicamente temos que tentar perceber uh, o espaço que temos livre e, e o espaço que vamos precisar para montar a nossa a nossa oficina. Eu Portanto, diria o, primeiro passo, seria o primeiro passo é tirar medidas uh, e, e tentarmos perceber quanto espaço é que nós temos e o que é que vamos poder ocupar. Eu diria que precisaremos, o ideal seria termos alguma área que tivesse, por exemplo, uma parede tipo com 3 metros e outra com dois. Bom, esta medida pode ser aleatória, ou dois por, enfim, o ideal é termos alguma área deste ano. Bom, Começamos por, existem na, tudo o que nós vamos falar, todas as ferramentas que vamos falar, existem em venda na loja, portanto não há nada aqui que vamos aqui falar e que não existe. Uh, eu, eu optei por fazer aqui uma coisa, que foi, existem bancadas de trabalho uh, já devidamente feitas, que é só chegar e montar. Bom, uh, eventualmente a desvantagem que temos em estar a usar esse tipo de bancada é que depois de estar montada, uh, bom, para já só serve para... Para, para trabalho, não serve para mais nada, é uma bancada específica para trabalho. Pronto, eu optei por fazermos uma coisa diferente, ou seja, vamos usar um tampo normalíssimo que conseguimos adquirir na, na secção de madeiras, este tampo que nós vamos usar este tampo que nós vamos usar, até já está pré-cortado, portanto é só, é só chegar à secção de madeiras e apanhar. Depois também temos na zona de ferragens estes cavaletes, Portanto, e o que eu optei por fazer é alguma coisa que a todo momento nós podemos desmontar com muita facilidade. Vocês vão ver que eu vou montar isto muito rápido. Portanto, que faz agora seria uma alternativa à bancada, à bancada de, de, trabalho. de trabalho. Exatamente, exatamente. Pronto. Montamos os dois cavaletes. Isto porque é assim, eu hoje tenho o quarto vazio ou tenho a garagem vazia porque não tenho carro, ando de bicicleta, mas amanhã decido andar de carro. E preciso da garagem, então vou ter, que, vou, ter que um que vou ter que desmontar isto. Pronto, então pegamos os dois cavaletes, metemos os dois cavaletes e vamos pegar no tampo e uh, metê-lo em cima dos cavaletes. Atenção aqui é uma, uma questão, que é, vamos ter que arranjar uma forma, uma ferragemzinha, para nós colocarmos uh, por baixo do cavalete a agarrar o tampo. Porque senão corremos o risco. Não... Exatamente, corremos o risco de estar a fazer uma montagem qualquer e às tentas ele fazer isto. Exatamente. Portanto, existe aqui na secção de ferragens umas ferragenzinhas em aço galvanizado, que fazem o um uma ferragem desse género e que é aplicada por baixo e a parafusada também por baixo, de modos a que isto não fica estável e não e não e não mexa. Depois, lá está a bancada de trabalho tradicional Uh, traz ela própria já umas gavetas uma série de... de... Já para arrumação e para, para facilitar... Uma, já vem preparada com os arrumos como eu não montei essa aqui bancada... Estamos a, exato, e estamos a apresentar outra alternativa, é vamos, outra vamos, ter alternativa. Ter que vamos ter que adaptar Ou seja, por exemplo temos aqui várias, várias, várias ideias uh, este tipo de arrumação este tipo de arrumação que será para colocarmos os diversos diâmetros de parafusos, de porcas anilhas, por aí afora Outro, outra solução de arrumação, outras soluções de arrumação. É, é que eu gosto mais de utilizar, acaba sempre por passar por esta, mas também tem um bocadinho mais a ver com a questão mais ou menos profissional, Pronto, mas é, é, este tipo de arrumação é, muito, é interessante. Podemos aqui realmente tem já as divisórias, nas uma série pequinhas. de coisas, é engraçado. Uh, depois, já numa situação, numa situação algo mais profissional, temos aqui os tais carros já. Já são muito feitos para quem, quem já não faz bem uma bricolagem de. Enfim, já faz alguma coisa mais profissional. Isto já, é um, já é um carro de arrumação assim, muito, muito oficina mesmo. Pronto. Tem aqui estas gavetas onde podemos meter chaves, para, chaves de fendas, filhos, sobre aí fora. Depois, também, interessante também, é se eu eventualmente utilizo a minha arte de, de bricolagem noutros sítios ou vou a outras casas fazer. Uh, alguns podermos coisas. transportar Já, as, exatamente. as ferramentas este tipo, este, tipo, este tipo de carrinho é muito interessante porque tem aqui todos, todas as soluções de arrumos devidamente uh, organizadas e é transportável, portanto faz um trollzinho, portanto, levantamos aqui a peça. E, e esse eu. carrinho que, que tem aí, Sr. António, até tem uh, também estava sim. só aqui de mostrar ele também tem aqui uma particularidade exatamente não? esta peça que de cima, é neste caso, sim exatamente de conseguirmos ou seja desencaixar esta parte exatamente. e fica apenas só uh, a mala não sim, é sim, para sim, colocarmos sim. aqui as ferramentas aqui dentro temos uh, um espaço significativo para arrumarmos tudo o que nós queremos este tipo de carros tem um senão que é importante saberem uh, que é uh, em algumas situações vamos ter que pagar o carro em peso e portanto não podemos aqui colocar assim assim tanta tanta tanta tanta ferramenta que, que, que o torne tão pesado que nós não consigamos depois também movimentá-lo bom o que é que acontece? Há aqui depois uma série, vocês quando passarem na na, na secção de da rooms e de parteleiras e por aí fora, há uma série de soluções todas elas muito interessantes caixinhas pronto, para vocês conseguirem ter as coisas devidamente organizadas. Bom, passando aqui, há uma outra questão também importante. Nós eh, estamos a montar a bancada eh, numa parte frontal, não é, para que todos nos possam ver, mas, eventualmente, o maior sentido desta bancada será encostada a uma parede. Pronto. Ao encostarmos a bancada à parede, também vamos ter... Vou fazer ter... o seguinte, Sr. António, vou trocar só consigo. Sim, sim, faz favor. Vai passo. falando e eu assim vou-lhe mostrando sim. também aquilo que uh, está a falar. Temos aqui esta, esta solução de painéis, que são relativamente baratos e, e que tal como vocês veem aqui na imagem faz exatamente uh, este, isto, ou seja, dá para pendurar as ferramentas, as chaves de fendas e tal, por aí fora bom, isto é muito fácil de montar, nós já, nós já montámos aqui um, mas eu vou montar para vocês perceberem como é que funciona é muito fácil de montar, traz uns acessórios que eu já tenho aqui, traz uns acessórios que são colocados na parte de trás, para isto não pode ficar encostado à parede, porque se ficar encostado à parede não vamos ter espaço para colocar a peça. A Ana vai ter que me segurar aqui, se faz favor, e nós vamos aqui colocar este, este painel, ou seja... Portanto, leva a pecinha por trás, eu vou-vos mostrar. Deixa-me só fazer o seguinte, Sr. António, agora aqui por causa também de, de tudo aquilo que estamos a viver. Portanto, isto leva aqui o parafusinho a pecinha que eu vos mostrei e a parafizamos aqui conseguimos, colocar, conseguimos colocar basicamente chaves de fendas uhum. as ferramentas mais, mais leves não, eu não sei se perceberam o que é que aconteceu aqui no aperto do parafuso tem que ser com algum jeito certo. porque se Foi dermos a, se a, de a força toda à, à professora, ela passa e, e fura-nos o nosso painel estes painéis existem em loja dois modelos, você tem que passar para aqui Ana existem em loja dois modelos um metálico e outro de portanto de MDF é uma questão de escolherem, tem, tem, terá sempre que ver com os preços, mas existem os dois modelos. Ora bem, então, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. depois no painel, como, como estamos a ver aqui em cima, fixam-se estas peças e, este, e é neste, nesta peça que nós conseguimos encaixar a nossa ferramenta, por exemplo, esta pecinha que está aqui é para colocar, por exemplo, chaves de fendas, formões, portanto, é só encaixar aqui, fica, e depois, ah, eu vou-vos mostrar aqui uma outra, imaginem que eu queria colocar esta tesoura, por exemplo, portanto, ela encaixa aqui, e fica aqui fixa, bom, não foi se calhar o melhor exemplo, mas, bom, fixa, também vos vou mostrar, já que estamos a falar em bricolagem, agora tam, estamos sempre, isto é, é uma, uma linha maravilha, que tem, Uh, basicamente todas as ferramentas que vamos precisar para bricolagem, ou quase todas não, é? já não terá todas nas nossas lojas, Sim. Já, já mesmo com as, Sim. as a, a mala, a mala vem assim, traz as ferramentas todas bom, se eu quiser de facto uh, transportar terei sempre a mala disponível para transportar se, se eu quiser realmente ter em casa por exemplo, usando aquela aquela pecinha é só colocar aqui as chaves de fendas então, basicamente funciona, isto depois tem N, N soluções, por exemplo. Existem por exemplo, outro tipo por de exemplo há, umas, há umas muito giras. Estas são muito interessantes porque dá para colocar parteleiras. Por exemplo. Ok, vamos aqui, sei lá. Vamos aqui inventar aqui uma parteleira. Não é bem, isto é uma peça de pavimento flutuante, mas bom, pode-nos servir de parteleira só para terem uma ideia. Pronto. Portanto, depois terá que se cortar a parteleira à medida à medida da pecinha, não é? mas só para terem uma ideia, pode perfeitamente, portanto, suporta. Não, não, não vai dar para colocar ali grandes pesos, porque se tivermos este painel que está aqui, se for o de chapa, aguenta com mais peso, este aqui de MDF é muito, não, não é tão bom. Bom, esta é uma linha interessante, tem um preço muito apelativo, mas tem basicamente a maior parte das ferramentas que nós usamos em bricolagem, por exemplo. Estou-me a lembrar de uma, estou-me de uma que quando fico sem bateria no carro é esta que eu uso, é a chave 10, pronto, enfim, mas uh, temos aqui basicamente quase todas as ferramentas que utilizamos, depois, um, ou seja, não quer dizer que não precisamos necessariamente comprar a mala, podemos comprar todas estas ferramentas em separado, Exato. O, o que eu acho é que se comprarmos em separado claramente ficará mais caro do que comprarmos a mala, pronto. Depois, Pronto, a mala é, é muito fecha, mete na mala do carro e está pronta para fazermos bricolagem qualquer lado. Também hum, aproveitámos este, aqui este, este workshop para falar aqui de algumas ferramentas, há algumas que são muito comuns e que toda a gente conhece, há outras que nem, nem tanto assim. Bom, por exemplo, Mas que mesmo começando assim aqui, continuam, continuam a ser essenciais Sempre, sempre, sempre na bricolagem, por exemplo, o tic-tic tal chamado tic-tic ou serra de recortes é importantíssimo em várias em várias várias coisas que podemos ou que queremos fazer em casa é importantíssimo estas ferramentas agora, atualmente todas têm uma versão uma versão a, a bateria portanto esta é elétrica liga a eletricidade mas também existe uma versão em bateria estas peças todas têm uma todas as ferramentas têm algo uma interessante algo de interessante que é a, a bateria serve para todas, portanto a bateria é sempre a mesma, ok? Vocês precisam só de comprar, depois de comprarem a primeira vez a primeira bateria... Nós já só tivemos precisam, aqui um workshop só em que de, também sim, sobre isso. Sim, só precisam de comprar. Pronto, é, é assim, o trabalho, estas peças, este, esta ferramenta que está aqui é uma ferramenta de multifunções que tem uh, a particularidade de conseguir fazer com que façamos alguns trabalhos onde não conseguimos chegar de uma forma normal e precisamos de uma extensão da nossa mão. Pronto, ela faz, imaginem que queremos cortar alguma, alguma peça de madeira que está por baixo do móvel, por exemplo, por algum motivo. Portanto, Ela tem uma extensão, uma serra, uma extensão de esterra, que consegue, consegue lá dentro. Aqui, quando nós estamos a falar nas ferramentas, a bateria, como, como todos sabem, não é? vamos ter sempre a limitação de tempo. Portanto, a bateria tem uma determinada duração. Quando vamos estar a fazer trabalhos em sítios que não há eletricidade e que não temos ferramenta elétrica, o ideal é termos sempre bateria suplente e carregador. Portanto, enquanto estamos a trabalhar com esta bateria, a outra está a carregar está quando a carregar acaba, para substitui. Poder substituir Pronto. Esta ferramentazinha é muito interessante, é um multifunções, é uma ferramenta que eu uso praticamente em todas as obras esta ferramenta está presente porque faz muita falta. Existe uma outra versão do multifunções que é uma, é, é uma ferramenta parecida com esta, mas com um corpo aqui da rebarbadora, uh, e que realmente é, é interessante, porque mistura, mistura um bocadinho o tic-tic com a rebarbadora. Tem umas, umas serras circulares. Pequeninas. É muito boa, nomeadamente quando estamos na montagem de cozinhas, isto já não é bem bricolagem, mas já às vezes na montagem de cozinhas, nas peças lacadas, é preciso fazer um corte ou um ajuste qualquer e essa, essa ferramenta traz um disco de corte de, de termolaminados, que é um disco de promenor, que não esmilha o termolaminado. Também é, uma, é muito idêntica, é da família desta. pronto, O interessante é que temos sempre. A bateria é sempre a mesma, vamos mudando de vamos ferramenta, mudando mas a bateria vamos. é sempre a mesma. Eu pedi também aqui algumas ferramentas um bocadinho diferentes. Esta ferramenta é uma lixadora, é uma lixadora circular, que é muito usada, ou, ou, ou extremamente usada, na, na lixagem de paredes, tetos, pronto, basicamente usamos aí. Porquê? Por uma razão muito simples. É pequenina, é leve e... Cabe na mão. Cabe na mão. É mais fácil é, não para, é fácil andar a fazer um trabalho de a lixar um teto com uma, com uma lixadora enorme e pesada. Passado 10 minutos estamos completamente pronto, aflitos da mão e não, não, não, não funciona e não estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, esta é precisamente para tetes. É, é, é, no, no caso do trabalho de pinturas, às vezes quando estamos a falar em pintura e as pessoas não percebem porque é que eu falo em lixadora, mas é assim. É, Pintar uma parede significa, antes de pintar, passar lixa. Antes de pintar, passar lixa. E o passar lixa, à mão, deixa a parede algo irregular, porque a nossa mão é, e com a, li com a lixadora fica perfeita. A máquina fica mais uniforme. Okay? Passar uma lixinha, sempre na pintura. É um dos casos em que temos que passar a lixadora. Pois Já agora, há... só se, antes de avançar, Sr. António, Sim. relativamente, por exemplo, a esta máquina... Já que estamos dentro da nossa oficina, como é que nós vamos controlar essa parte das poeiras, é, desses de pós Normalmente, e... é assim, norma... há, há várias soluções, há várias soluções. Há, há até a lixadora que já traz incorporada nela uh, um aspirador. Como em bricolagem não vamos estar a fazer um investimento, enfim, pronto. Como é que ultrapassamos isto? Normalmente, eu, eu quando estou a fazer isto em casa, a pessoa que me está a ajudar, uh, eu estou a lixar e temos um aspirador junto à, à, ao trabalho e esse aspirador vai puxando logo o, o pó. É assim, o, quando, nós, quando estamos a lixar paredes ou tetos, é, é quase impossível não termos vestígios de pó, é quase impossível, mas com o aspirador, à medida que fomos fazendo o trabalho, se tivermos o aspirador, é, conseguimos diminuir significativamente esse, esse pó. Depois, eu pedi também uma ferramenta que eu acho que é, já, não, já não estou a dar novidade nenhuma que é aqui esta a não é eu não estou a dar novidade nenhuma que é uma ferramenta que é o pronto, mais comum enfim é mais comum ainda agora utilizei mas também na bricolagem é imprescindível aqui no, no caso da da teremos que verificar aqui algumas coisas por exemplo eu já tenho uma na mão já tenho uma professora semi-profissional de 18V, portanto já é uma bateria que tem alguma força okay. e se verificarem ela não só já serve de berbequim, como também de, mar, de martelo portanto, ou seja, ela, ele já, já eventualmente eu consigo fazer alguma furação alguma ou furação. Seja, é, é também uma máquina mais completa já, que nos já, permite já, fazer já, outro já, tipo já, de trabalho já. eu sou fã destas destas digo que tenho umas quantas em obra e já sofreram agruras, mas sempre, sempre na impecável. Bom, avançando, temos aqui. Ah, normalmente eu gosto de comprar a Dexter porque normalmente a Dexter vem sempre aqui com uma embalagemzinha muito, isto, isto faz muita falta. Portanto, na manutenção, um mesmo, até para, para é, na, manutenção, a na manutenção, na manutenção da arrumada. ferramenta dá muito jeito esta malinha. Pronto, tem aqui o exemplo. Ah, professor. é exatamente igual àquela que eu estava a usar. Só que esta tem uma bateria de 12V, portanto é ligeiramente mais fraca, portanto é mais bricolagem, é uma parafusadora mesmo só para, para fuso e, e pouco mais, já não, já não tenho tem uma, tanta... Tenho uma pequena curiosidade, António. Nós quando estamos a utilizar a, a nossa ferramenta, ou seja, estamos a fazer o nosso trabalho, utilizamos a ferramenta após terminarmos, sim. devemos de guardar logo na máquina... Isso, isso é o ideal. É? Isso é coisa, é. Sim, sim, sério. Todos os, todos os nossos funcionários que fazem isso, no final do mês têm um prémio, trabalham mais um sábado. É um prémio, trabalho <risos> mais um sábado, normalmente trabalham mais um sábado. Estou, entretanto estou-vos a mostrar a, a, a, o, carregador o carregador e a bateria. E a bateria. É. Pronto, encaixa aqui, fica a carregar e depois tem uma luzinha vermelha e verde. Quando está carregada, acende a luzinha verde. Pronto, isto, é, lá está, existem baterias à parte. O carregador é só, não precisa da bateria à parte. Convém ter sempre duas baterias. Pronto, às vezes alguns conjuntos que trazem logo as duas baterias tem de duas origem. Baterias. Pronto. Depois, eu também pedi uh, e o, o, o workshop versa ou montar a oficina em casa. Ou seja, estou-me a preocupar ou preocupar-me um bocadinho em pedir as coisas que são necessárias necessárias. No, no, há tempos fizemos um workshop que versava o pavimento flutuante e em que eu disse que realmente se colocássemos um pavimento relativamente uh, grosso iríamos ter que plainar as portas e quando falei em plainar há pessoas que saberão o que é outras que não sabem, Pronto, mas plainar a porta basicamente é tirar, um, uma, uma, tirar aquele, uma faixa à porta. Pronto. Da, eu da hoje porta. aproveitei para estarem atentos aos workshops, não é? aproveitei para, para pedir uma plaina, portanto isto é a plaina. Pronto, isto é a plaina. A plana tem aqui um disco não é? que realmente faz o corte, e vai tem uma lâmina, este disco tem aqui uma porta. lâmina e tira o excesso à porta. Bom, não é um trabalho fácil de fazer, não é um trabalho fácil, mas para, para, para os mais aventureiros, bom, isto é colocar a plaina neste, neste, neste sentido e fazer isto à medida que ela vai, vai trabalhando, de fazer isto. Pronto. parece, poderá parecer fácil, mas é como eu digo, é um bocadinho para os mais aventureiros. Mas isto é que é uma plana. Ok? Isto é uma plana também semi-profissional, tem aqui uma série já de funções interessantes. Né? Uh, tem aqui aqui consegue, conseguimos regular uh, um, o que é que eu preciso tirar à porta e como podem ver, conseguimos tirar até 2 cm. Ok? Pronto. Mas isto eu volto a dizer, já tinha dito naquele workshop. Já é um trabalho mais mais, mais para profissionais. Bom, adiante. Aqui uma outra. Há aqui uma outra. Uma outra ferramenta que eu também pedi e que também faz muita falta em casa. Uh, e aos bricoleiros faz sempre muita falta. E, e esta. Esta ferramenta está exposta e há muitas pessoas que não sabem o que é. Esta ferramenta chama-se uma entalhadora. Bom, e basicamente é importantíssima também. Na questão do pavimento flutuante, também é importantíssima, porque o pavimento flutuante deve passar por baixo das aduelas e guarnições. Portanto, esta ferramenta basicamente serve para encostar a aduela e empurramos-la para a frente e ela faz o corte direito. Portanto, nós encostamos a ferramenta à aduela, fazemos isto e ela faz o corte à aduela, exatamente com a altura que nós precisamos para o pavimento passar. Se calhar é como essa, em relação à outra, também se calhar, não é tão fácil assim de fazer. É, não, esta é fácil de trabalhar. É é. trabalhar. Esta é fácil de trabalhar. É basicamente é encostar ao chão, porque ela tem aqui uma plataforma, vê-se aqui na imagem, ela tem aqui uma plataforma, esta plataforma encosta ao chão e empurra para a frente e desliza. E, e assim que empurramos para a frente, ela começa a fazer o corte. E o deslizar, ela corta realmente aquela aquela altura que nós precisamos um cm, um centímetro e meio tal como a plana também tem um regulador de altura portanto ela, ela aumenta, aumentamos a altura consoante eu quero cortar a aduela um centímetro ou dois centímetros, portanto esta, esta ferramenta também em bricolagem acho que é essencial estamos a falar sempre em ferramentas que têm um preço muito muito contido, muito atraente contudo, contudo, às vezes eu vejo nas lojas isto acontecer Há profissionais que vêm comprar estas ferramentas e que depois querem da ferramenta uma, uma, uma prestação profissional. Não funciona. funciona. Estamos a falar em ferramentas de bricolage. Aliás, eu já vi até ali na, na, na zona de devoluções as pessoas a quererem devolver máquinas completamente estropiadas porque deram-lhes uma utilização não de bricolage. Isto exatamente. são máquinas de bricolage. Estas máquinas existem todas em linha profissional e a linha profissional tem uma duração e uma durabilidade completamente diferente, conheço. portanto eu volto a dizer, nós estamos aqui a falar só em máquinas de bricolage, de bricolage, eu digo isto porque se calhar 50 a 50% das pessoas que vêm à loja são profissionais, Bom, portanto atenção, não podemos querer uh, de uma ferramenta de bricolage exatamente a mesma prestação de uma ferramenta claro. de, pronto, e basicamente a diferença está no tipo de motorização que tem e também logicamente no preço que vai ter, portanto, ok? Bom, um, Aqui também algumas soluções interessantes de, de furação. Isto também faz parte. Nunca Isso sabemos. Também, também existe. É interessante. Já me aconteceu N vezes. Já me aconteceu N vezes. Uh, também existem separados. Desculpe sim. Interrompi. Não, não tem problema. Eu ia mesmo questionar: é porque? Esse já é um conjunto. Sim. É um conjunto em que tem para betão, madeira, sim, metal. Sim, já nos vai sim. permitir aí. Exatamente. Às vezes já me tem acontecido estar. A, a 10 km da loja Sim. e porque levei uma broca de 8, mas afinal precisava de uma broca de 6, ter que, que fazer não sei quantos quilómetros para. Estes conjuntos, um conjunto? estes conjuntos facilitam imenso porque claro pronto, eu consigo, aqui sem saber o que é que me espera, eu consigo aqui ter um conjunto interessante que, pronto, que me permite. Facilidade na, na minha manobra, não é? Pronto, há, há, há, sempre, há coisas que são sempre essenciais, independentemente de estarmos a fazer bricolage ou não estarmos a fazer bricolagem, independentemente de sermos mais ou menos profissionais, que serão, isto é sempre imprescindível: óculos de proteção, sempre a e, proteção. E, sim, e auriculares. Isto é sempre indispensável, Pronto, é indispensável mesmo, porque ah, eu vou só fazer um furo, mas às vezes a fazer um furo pode saltar e magoarmos uma vista, pronto, é, é fundamental isso sempre, é quer que estejamos a fazer uma coisinha grande ou pequena, é fundamental. Como vocês veem, nós até montámos aqui no nosso cenário, praticamente uma, uma oficina, que nós agora desorganizámos, é? porque mostramos isto está, está desorganizado, mas como veem, e voltando ao início do workshop, não precisaremos muito mais do que este espaço, Portanto, e estamos a falar num 3 metros por, por 2. Não, não precisaremos muito mais do que isto. Imaginem que eu uh, até quero, por algum motivo, redu reduzir este espaço, por algum motivo, não interessa qual, é muito simples, é só meter as coisinhas dentro das maletas, tiro esta, a bancada, e a ideia foi essa, a bancada desmonta, encosta à parede e consigo reduzir praticamente este espaço de 3x2 a uma parede com 3. Uhum. Bom, basicamente esta era a ideia. Senhor António, eu tenho aqui uma, uma questão também de quem nos está a ver uhum. uh, como limpar o material elétrico Olha, é assim é o material elétrico normalmente eu aconselho a fazer a limpeza com óleo fino óleo fino o óleo fino é aquele óleo às vezes há umas mentoliazinhas até em loja há essas mentolias é um óleo que normalmente é usado para fazer a limpeza das máquinas de costura esse óleo fino tem uma série de utilizações mas eu normalmente utilizo o óleo fino para fazer para a, fazer limpe... a sim, própria sim, limpeza, para fazer um bocadinho de desperdício, por exemplo, é uma coisa que também não vemos muito, mas também existe, também temos aqui em loja para vender um bocadinho de desperdício, seja, um bocadinho de é... um um óleo fino, fino e limparamos, é para, sim, para fazer sim, a limpeza. quer dizer, é, é, é, há muito, muitas outras, podemos limpar, temos muito mais, outros produtos para, eu estou a dizer o que é que eu costumo, o produto que eu costumo utilizar, Bom, estas questões são sempre, são sempre, enfim questionáveis, vá lá, mas eu costumo usar o óleo fino, ok? Pronto. eu ia dizer que da forma como nós, como nós temos organizado, é muito simples, é pegar na, na maletazinha, ainda há bocadinho estávamos a falar e o tínhamos aqui, eu procurei e não... Antes só de, de avançar para sim, sim. o aspirador? É, Há bocadinho, Sr. António, estava a falar então da, da entalhadora Sim E estavam a questionar se também, neste caso, se essa máquina também era a bateria Esta máquina, eu julgo que temos uma versão a bateria Não tenho a certeza, mas eu julgo que tem. Esta propriamente que eu mostrei, não é a bateria Mas eu julgo que existe uma versão a bateria Tenho quase a certeza que existe uma versão a bateria Ok? Eu estava a dizer que, no fim eu fiz o trabalho que tinha a fazer, meto as coisinhas todas dentro das caixas e consigo desmontar aqui a minha, a minha bancada de trabalho e volto, volto a ter a casa devidamente disponível. Bom, também há, há uma coisa importante que é, o sítio onde vocês montarem a oficina tem que forçosamente ter duas coisas. Não pode ser um sítio muito úmido, não pode ser um sítio muito úmido. Eu estou a dizer porque eventualmente há pessoas que vão querer fazer esta solução na cave, as arrecadações dos prédios, das duas, uma, ou são na cave, ou são no, no último, na última, na, na cobertura. Pronto. Não convém, eh, temos que ter atenção à questão da umidade. Porque poderão ser ferramentas que vão estar ali paradas algum tempo e a umidade... E aí pode É verdade, a umidade pode danificar, pode danificar a ferramenta. Ou seja, eu posso ter ali a ferramenta parada um ano, apanho a umidade e às tantas, quando vou usá-la, ela não está a funcionar nas vidas condições e depois venho à loja trocar a ferramenta porque ela não está a funcionar e depois a ferramenta é analisada e poderá não ser passível troca por, enfim, estar danificada por umidade. Também é importante... Importante também é termos uma boa visibilidade, portanto temos que ter uma boa iluminação. Uma boa luz, uh, portanto, A não termos uh, essa iluminação teremos que arranjar a maneira de a, de a puxar uh, de alguma forma, tem, mas pronto, portanto, umidade e iluminação são fundamentais. Uh, existe, depois dependendo aqui um bocadinho, dependendo, dependendo um bocadinho do tipo de trabalhos que eu faço, porque quando falamos em bricolage, há pessoas que por exemplo fazem. Lá, reparação de móveis. E, e fazem aquilo, não é a título profissional, fazem, mas, por exemplo, pode ser necessário termos um torno. Uh, o torno é aquela peça que uh, fixa o móvel que eu estou a tentar reparar. Pronto. A termos um torno, teríamos um problema com este, este, esta bancadazinha, porque não é muito, seria, é muito fininha. Exatamente. ela é muito fininha é, e o é peso fininha, do, do torno também portanto aqui no caso eu aconselharia a termos duas uh, resolveríamos com duas, duas pranchas, em vez de termos uma, duas portanto esta que nós temos aqui é 16 portanto seria outra 16 tínhamos 3,2 seria o suficiente para agarrar um torno pronto. É, em, em loja também existe e por acaso até está em promoção existe hum, uma espécie de cavalete que ele próprio faz o torno ou seja, o, o Cavaleta aperta a própria, peça, é, está, na, está na função. secção de ferragens e eu sei que está, está com uma promoção interessante porque adquiri um, para uma obra que eu necessitava. Um, bom, e basicamente sobre a nossa oficina, ah, é assim, fica sempre alguma coisa por dizer. Esqueci-me aqui de falar. Pronto, é assim, também uma das peças que faz parte. Faz da, todo o enfim, é aqui o nível. Portanto, o uso preciso sempre do nível para, para tudo aquilo que eu faço, pronto, para tudo aquilo que eu faço. O nível às vezes, é, deixa-nos aqui, às vezes cria-nos algumas situações, é, bom, eu estou-me a lembrar de uma situação concreta em que nós fomos ao um apartamento de uma cliente, montar umas parteleiras, as parteleiras ficavam de nível, mas quando nós olhávamos para as parteleiras tínhamos claramente a sensação que elas estavam tortas, pronto, é, e as parteleiras estavam de nível. Bom, isto só para alertar que quando nós estamos a fazer uma montagem desse género, temos que ter atenção se, a duas coisas. Primeiro, se o nosso teto, porque nomeadamente o teto é o que nos serve de referência, o teto está ou não está nivelado. Porque se não estiver nivelado, eu vou montar as minhas parteleiras e as parteleiras estão niveladas, mas se o meu teto estiver ligeiramente desnivelado, quando eu, eu visualmente tenho a sensação que são as parteleiras que estão tortas. tortas. Portanto, às vezes. Aqui esta questão nível uh, lança-nos aqui algumas algumas discussões, né? Portanto, uh, temos que ter sempre atenção e fazer uma medição complementar ao nível. Portanto, eu vou eu, vou, eu traço um risco na parede para montar a minha parteleira, mas depois devo fazer uma medição complementar, que é medir do teto ao risco na ponta do risco numa das pontas e medir do teto ao risco na outra ponta para, termos mesmo para eu a certeza perceber exatamente. Que fica... Ou seja, uh, o que é que eu aconselho nesta situação é, é assim visualmente temos que optar ou, deixa, ou deixamos a parteleira eu olho para a parteleira e ela fica torta não é? e ela tá, quer dizer não está mas está mas bom o que eu aconselho no, normalmente a é seguir a linha do teto se não for uma coisa e também não pode ser uma não pode, às vezes um centímetro nossa a vista é muito perspicaz e às vezes um centímetro faz uma diferença pode enorme, diferença. portanto eu aconselho realmente a seguir é, o visual, e não tanto acima. É, é um bocadinho uma explicação também se calhar para, para aquela cliente continuar a achar que as prateleiras estão tortas, mas bom. Digamos só me só mais uma coisa, Sr. António, em sim. relação aqui à, à plana, sim. há bocadinho que referiu que era 2 cm ou 2 milímetros? 2 cm. 2 cm. Pode ir até 2 cm, pode. pode ir até 2 cm, sim. 1, 0, começa em 0,5 1, 1,5 e 2 centímetros okay. consegue, consegue tirar até 2 centímetros okay. só que atenção, eu volto a dizer isto é uma manobra extremamente arriscada extremamente arriscada o tirar 2 centímetros é, é, é do que não se faz mas é assim, se eu tiver uma porta em que eu preciso de planear 2 centímetros pode não me justificar ou, ou a plana pode não ser a ferramenta certa se eu tiver a tirar dois centímetros claramente eu vou eu prefiro usar o tic-tic para tirar a maior parte né? portanto eu vou tirar tipo um e meio com o tic, -tic e o meio, e deixo meio centímetro para a plana. porque dois centímetros com a plana é muito é, é muito difícil tem que ser um excelente profissional para conseguir tirar dois centímetros e a porta ficar direita ok pronto é esta questão das portas já falámos nisto algumas vezes e é assim, a questão da porta é quando a porta é lacada, nomeadamente a porta lacada, eu não aconselho a fazer em bricolagem. Normalmente cria sempre problema e esmilha sempre a porta, e uma porta lacada, se for esmilhada por uma operação destas, é uma porta estragada. É uma porta estragada. Portanto, quer dizer, há limites entre, entre, entre, entre a bricolagem e... E aquilo que, se calhar em muitos trabalhos ditos de profissionais, nós fazemos muito de bricolagem. A questão é, é que uma coisa é a pessoa que está muito habituada a fazer esse trabalho, e embora ele seja um bricoleiro, como se uma dizer, mas é um bricoleiro que já está habituado. Outra coisa é, é a primeira vez que eu vou fazer. Se é a primeira vez que eu vou fazer, cuidado, há coisas que não... não não podemos arriscar, claro, são sim. demasiado Três ferramentas que para si são mesmo essenciais e que, e que consiga fazer mais trabalhos, mais trabalhos com elas, ou seja, que sejam mais versáteis. É, para mim, assim, já num segundo, é a professora é, é o meu amigo inseparável, ando sempre com uma no carro, sempre. Até no meu carro de, de passeio ando sempre lá uma professora Aliás, como eu, como eu sou daqueles homens que o homem prevenido vale por dois, eu ando sempre com uma mala destas no carro. Até no meu carro de férias, ante uma mala destas. E, e já, as já me valeu de muito, já me valeu de muito. Já fiquei empenado numa autoestrada e por ter a mala, segui viagem. Se não tivesse a mala, não seguia. Mas pronto, três ferramentas: a paravessadora, o multifunções, paravessadora, multifunções e o tic-tic. o tic-tic. Portanto, eu com estas três ferramentas. Uh, faço qualquer coisa. Ah, atenção a uma coisa por exemplo, no ca... eu vou pegar neste só porque não tem fio o ca... no caso do tictic, tico estas ferramentas todas elas são muito uh, como é que eu ia dizer, valem por muitas porque assim, eu, eu com o tic, tic eu consigo cortar madeira ferro, chapa é só trocar a, a lâmina eu só preciso trocar a... Ok, trocando a lâmina consegue cortar qualquer tipo de... Exatamente portanto, às vezes as pessoas ligam o tictic -tic só à madeira mas não é necessariamente só para a madeira Portanto, o tico, -tico funciona uh, para estas uh, caso superfícies pode ter uma todas. Dessas, sim, sim. sim. Lâminas, Só temos que. O encaixe que colocar... delas é, é sempre igual? É o... Não, não é sempre igual. Pergunta importante. Uh, cada ferramenta existem uns dois ou três encaixes que são diferentes. Portanto, nós temos que. Há, basicamente, há três fabricantes, três, quatro fabricantes de, de, de, de lâminas, não é? temos que observar bem qual é o nosso encaixe e quando vamos à compra o ideal é levar sempre a, a velha eu vou até meter aqui a bateria normalmente as baterias vêm já com alguma carga uh, eu vou meter a bateria só para vocês sentirem uh, mais ou menos faz algum barulho é, não é uma ferramenta não é uma ferramenta ah, nós temos aqui uma uma patilhazinha que desbloqueia a ferramenta e ela okay. faz algum barulho não é bem, a bricolagem tem um problema e que nós não conseguimos por hora resolver, não é? Que é o barulho que faz, normalmente quem faz a bricolagem faz ao fim de semana e, e, e, e temos vizinhança e os vizinhos não vão estar tão entusiasmados quanto nós. Pois. Nós estamos entusiasmadíssimos, vamos meter um pavimento ou vamos pendurar uns móveis, estamos entusiasmadíssimos, mas os vizinhos não estão e não vão gostar quando começam a ouvir este barulho. Sábado 10 da manhã. <risos> É assim um bocado um, acordar violento, mas pronto, para já não conseguimos ter máquinas silenciosas, mas é para, para tentarem perceber o barulho que faz. não é? Pronto, e às vezes é um bocadinho, temos que planear bem a nossa intervenção e tentar fazer o barulho no dia anterior. É, elas todas fazem um barulho muito. enfim. Ah, é, esta é a amiga. Do, esta, esta é, é amiga, silenciosa. Esta é amiga. Eu vou, vou aumentar a, aqui a.. Mas pronto, é melhor acordar com esta. <risos> Ok, tudo bem. Está, está, está ótimo. Esta é desde que faz muito Barulho. Ah, ok, tudo bem. Um... Temos mais uma pergunta, Sr. António, sim. em relação ao tic-tic. Sim. Se realmente ao cortar com o tic-tic ele também não vai esmelhar muito. Pois, o tic-tic também gemilha um bocadinho. Também esmilha um bocadinho. Mas lá, lá está. Se eu for cortar, por exemplo, o termo-laminado, termo, -laminado, termo -laminado, ou o laminado há, há diferenças há diferenças entre estas duas estes dois materiais normalmente a maior parte das madeiras que nós e eu penso que a pergunta que está a ser direcionada para, para o corte de madeira certo. estou a imaginar que seja para isso Pronto. normalmente as madeiras que nós utilizamos em bricolagem, falamos sempre em laminados ou termolaminados. há uma diferença muito grande o laminado é tem uma folha tem uma folha uma película de madeira não é? O termolaminado tem uma, uma tem uma lâmina onde é aplicada essa película, portanto há uma diferença grande. Contudo, os laminados são mais suscetíveis de, de desmelhar Também aí, mais uma vez, quando vão comprar a lâmina, nas características da, da, da folha, isto é uma folhazinha, estou a dizer lâmina, mas é uma serrinha pequenina, nas características da serra diz lá para que é que serve, para que é que serve. Pronto, há uma, acho que há costuma umas... dizer até a profundidade da madeira exatamente, que ela atinge. Exatamente, exatamente. Pronto. E temos, nós temos que adquirir uma, serra, uma serrinha que nos diga lá que é uma serrinha de pormenor, de corte de pormenor. Mas mesmo sendo uma serra de corte de pormenor, ela esmilha sempre um bocadinho, sempre. Como é que eu resolvo? Eu corto primeiro com o tico-tico e depois passo com a lixadora. Okay? Porque a lixadora vai dar ali aquele acerto e já eu... não se vai notar e tanto. E já não aquele... se vai notar aquele, aquele, aqueles bocadinhos aqueles... Ou seja, a câmara não consegue aqui apanhar, mas se apanhasse, esta, esta chapa foi cortada na, na, na carpintaria e, mesmo cortada na carpintaria, eu vejo aqui alguns, alguns detalhes de, de falha. Não, porque não há hipótese, isto é, é muito normal. sensível e não há. Não há pronto. Quer dizer, não há hipótese. Há, há, há hipótese. A questão é que, o que é que acontece na carpintaria, a hipótese, não estou a falar bem, o que acontece é que dá um trabalhão dos demónios trocar aquele disco, o disco que faz o corte dá um trabalhão dos demónios trocar, e porque, porque o que é que acontece, o disco que corta o termo-laminado não, não é igual ao disco que corta o laminado, são completamente diferentes. Agora, a questão é, se eu vou cortar um laminado com o disco termo-laminado, o meu resultado é negativo, não é bom mas como, eu volto a dizer, como dá um trabalhão, e dá dá um trabalhão dos demónios, não é possível, nomeadamente aqui em loja, que temos sempre uma fila, seis, sete pessoas à espera de cortes, se eles cada vez que fossem mudar de madeira, fossem trocar o disco, a fila chegava uh, ao alfragir, pronto, portanto, um, eu resolvo assim, eu faço o corte com o tico -tic. uma coisa também há uma coisa aqui a referir, há uma coisa a referir, que é, o corte de pormenor com o tic-tic, às vezes, não fica assim tão direito. Portanto, eventualmente, a multifunções ser, pode até ser uma, mais interessante. Uma, Sim, uma a multifunções pode ser mais interessante. Mais Diga-me uma coisa, Sr. Calado, também já estamos mesmo no fim, também já nos estamos aproximando do fim. Diga-me só mais uma coisa, em relação a estes materiais que nós temos aqui. Diga-me só este. porque é que eles são importantes nós também termos na, na nossa oficina? Olha, é assim basicamente a limpeza a limpeza é sempre importante em qualquer em qualquer sítio qualquer sítio que nós trabalhamos aliás quando estamos até a falar nas oficinas profissionais o cliente olha muito à limpeza eu pelo menos olho eu vou a uma oficina de, de mecânica se, pá, se tem um chão limpo se, pronto Portanto, isto basicamente é importantíssimo para a limpeza para a limpeza Uh, não justifica muito mais que este, que este desperdício, não justifica muito mais. Portanto, é importantíssimo para a limpeza. Uh, depois, estas massas uh, são, são massas importantes, não só na lubrificação das nossas ferramentas, não é? porque elas precisam de ser lubrificadas. Há algumas ferramentas que já trazem dentro umas pequenas embalagenzinhas com lubrificante e esse lubrificante, como é óbvio, a embalagem que vem lá, não vai chegar para a vida toda da máquina, mas pronto é sempre um exemplo do que é que devemos comprar para. A maior parte das ferramentas elétricas acabam por ter uma vida menor do que aquela que é prevista, porque não são lubrificadas. Portanto, precisam muito, muito ser lubrificadas e limpas também. Quando estamos a fazer trabalhos de pó, convém a ser aspiradas, passadas com uma, uma vassourinha pequenina. Uma coisa tanto convém, essa limpeza é importante, porque a máquina, ao trabalhar, portanto, ela tem um motor aqui dentro e tem um rolamento, que faz isto tudo a força da máquina. Portanto, isto, se eu estou a fazer um trabalho de pó, e se o pó penetra dentro da máquina, um ano, dois anos, pronto, não interessa, o tempo que for, chega a uma determinada altura que a máquina então deixa, de funcionar, de funcionar, deixa de funcionar. Portanto, os produtos de limpeza são tão importantes como as ferramentas, não é? Porque sem os produtos de limpeza, as nossas ferramentas duram muito menos tempo. Exatamente, portanto, okay. regras principais para mantermos a nossa oficina é a limpeza, limpeza a arrumação, sim. E as ferramentas, certas. Exatamente. as ferramentas certas, isso é importantíssimo, é importantíssimo, trabalharmos com a ferramenta certa é meio profissional. Pronto, Sr. António, quero lhe agradecer muito Obrigado. por ter estado aqui connosco, Obrigado. também Obrigado. a ajudar-nos e a explicar-nos também é um prazer, o quanto é, é um importante. Está bem? Agradecer também Obrigada esta equipa toda. às pessoas também que estiveram connosco sim, sim. e às perguntas okay. que nos foram colocadas, se não respondermos a alguma das questões. Agora no final vamos, vamos okay. tratar disso. Okay. Não é? Acho que podemos arrumar a nossa, a nossa oficina. É verdade, agora vamos arrumar. Ok. Um bom domingo para todos e boa bricolagem, não é? É verdade. <risos> Obrigado.